Eu só tô pedindo o básico do básico Eu não tô exagerando, eu não tô surtando Você não quer mudar, você não quer me ouvir Então o que eu posso fazer? A culpa não é minha Não é minha e eu não fui embora Você deixou a porta aberta E me disse pra ir Mas ir pra onde com que? Com você que eu quero e espero ir mais além Tantos conselhos, tantas prosas, meus segredos Não importa, eu não posso mudar quem você é Eu esperei quase uma vida do teu lado Suas mentiras, se a culpa não é minha Então de quem é? tão simples, dá pra perdoar, dá pra perdoar. eu não fui embora, você que está na porta me pedindo pra sair Se pra você é fácil, eu que sou idiota, eu não consigo desistir